Toda a gente deve utilizar, principalmente no, no mundo atual, que, que, que temos bastantes desafios a todos, em todos os sentidos. E os jogadores com, com a exposição que têm, com as redes sociais, acho que é importante todos os jogadores terem esse apoio. Se o fez, um, fez muito bem. Todos os jogadores devem ter esse acompanhamento, porque é mais um acompanhamento numa, numa profissão que é muito exigente e que, e que, para além do jogador, há a vida do jogador. E, e como nós vimos no, um, muito relacionado com este Mundial, essa parte mental é muito importante. Diria a todos os jogadores, a todos os meus jogadores que devem procurar esse apoio de pessoas qualificadas, porque às vezes é difícil, é, é, há que separar as pessoas que são hoje em dia, é tudo um bocadinho coach. Estou a falar de psicólogos, pessoas que, que, que estudaram anos e que percebem realmente do assunto.